Boa tarde a todos e a todas. É, por favor. A, é, a Câmara de São José vota o projeto que altera o Código de Edificações do Município. Felício quer rebaixar o pé direito nas moradias populares e permitir é, prédio de cinco andares sem elevador. É, eu fiz uma emenda uma das emendas é, minha, vereadora Amélia Naomi, que fiz alterar o trecho do projeto é alvo de crítica da Opo... que? alvo de crítica é, aliás estou lendo o tópico aqui da matéria do jornal Ovale tá? é, só para ficar claro então essas falas estão no jornal é uma das emendas rejeitadas da vereadora Amélia visa alterar o trecho do projeto que é, mais, que é alvo de crítica da oposição, nossa crítica. Pela regra atual, é, o pé direito de todos os imóveis deve ser pelo menos de 2,60 metros. E Pela proposta do Felício, no caso de residência de interesse social, aqueles de família de baixa renda, é, poderá ser... Por 2,5 metros. E meio. A emenda visa manter hoje o pé direito é, em 2,60 é, metros, e 60, que foi barrada pela comissão. Eu vou depois é, mostrar a emenda. Então, eu pedi, é, fui lá num dos conjuntos da Zona Norte para mostrar qual é a situação com o pé direito: como é morar num conjunto residencial é, de moradia popular. Então, está aqui, atualmente 2,60 metros. Né? Pode passar. Não, volta aqui, por favor. Essa pode passar. A próxima. Com o teto baixo, olha aqui. Nós estamos vendo que a pessoa está dormindo num beliche. Né? Aliás, eu vi numa matéria, é, alguns anos atrás, que foi no Fantástico e o Fantástico fez uma matéria sobre um cidadão que comprou um apartamento na MRV e ele tomava banho torto, porque ele era mais alto e o chuveiro né, dava esse problema. Mas olha aqui, então, estamos falando aqui do pé direito, quando vai abaixar, ele é desconfortável, prejudica a ventilação e a sua qualidade técnica Térmica, sem contar com a sensação de esmagamento, que é isso que as pessoas relatam. O rebaixamento ainda produz, é, tem um grande problema, reduz o valor do apartamento no mercado. Pode passar? Permitir o, o rebaixamento do pé direito nas moradias populares Deixa o espaço de novo abafado, apertado, piorando a qualidade de vida. Sem falar o Covid, né? Pode passar. Aqui são as plantas, estão cada vez melhor, menores. Eu peguei aqui, estou no meu celular, com a metragem do apartamento lá do é, do Jardim das Indústrias, que foi feito logo do lado do limoeiro. Ele é do lado do Esplendor. Eu Uma vez eu fui lá e ia tirar foto, porque os apartamentos do, da MRV no Limoeiro têm 47 metros quadrados e às vezes 49, tem dois tipos. Mas o lado Limoeiro era muito maior do que esses apartamentos que a gente tem ali é, no Limoeiro vendido para classe I. É, baixa e que tem que fazer um financiamento para conseguir pagar. Pode passar, por favor? O projeto permite prédio... Aliás, não é o projeto, é a emenda, que eu vou explicar lá, depois, é a minha última página. É, então, a emenda vai permitir que os prédios de até 11 metros de altura, com cinco andares sem elevadores. Gente... Vocês já imaginaram aquele povo carregando os móveis né? nos quatro andares? Já é um problema. Agora nós vamos ter cinco andares sem elevador. Né? Isso é para precarizar. E eu pus aqui um pouco o carrinho e o deficiente, porque tem... Eu falei, eu mandei esse projeto para uma rede de pessoas que, da cidade, né, que são técnicos, e eu mandei para a Débora, que é... Da, do Cal. É, e ela teve um retorno de uma arquiteta que disse que, lá em Ribeirão Preto, é, estão exigindo elevador independente de quantos pavimentos. Isso em Ribeirão Preto, para manter a qualidade, para manter é, toda a situação. Aliás, quero, vou olhar aqui na, a Débora, o que, que ela me diz. Vou olhar aqui. Aqui. É... Ah, e tem uma outra questão. Eu pensei isso. É, também tem o um problema do da NR, que as normas, as normas hoje têm toda uma preocupação tanto do governo federal como do governo estadual. Uma NR que é colocando a questão dos deficientes e também dos idosos. Pode passar? É um retrocesso. A cidade considerada a quarta melhor para se viver não pensa na acessibilidade ao permitir habitação de cinco andares sem elevador. Quer excluir o elevador, tá? Olha que esse é um ex... pode, pode passar. Esse aqui é um exemplo lá do, do do MRV da região leste. Aqui tem quatro andares, olha aqui, sem elevador. Pode passar? Bom, cinco andares sem elevador e o teto, é, e o teto rebaixado vai ser bom para quem? Eu pedi para a minha assessoria, eu vou ler aqui, mas eu pedi para a minha assessoria é, mapear, mas isso de manhã, quando eu vim ao gabinete, todos os empreendimentos da MRV e separar quais eram os de padrão popular. Eu queria mostrar essa imagem aqui para vocês hoje, mas eu, infelizmente, não consegui separar o que é de alto padrão e o que é popular, mas são muitos empreendimentos principalmente ali na região, é, região sul, né? que é os investimentos que eles fazem mais. Mas qualquer um aqui, ó, vereador, acessa lá, põe lá MRV e põe no mapa, vai ver para onde estão as obras. Então, aqui, a diminuição de 10 centímetros, no pé direito, dos apartamentos, vai trazer economia de material, assim vai aumentar o lucros das construtoras, por um outro lado, trará prejuízo na qualidade de moradia e conforto aos moradores. Qual o benefício aos compradores é, que terão com a diminuição da área útil? Qual, será que a construtora vai dar desconto né, aos compradores? Porque, veja, os prédios hoje, de quatro andares, né, é, na medida em que você diminui, ele vai pôr cinco andar. Qual é? Então, nós vamos ter no... quantos apartamentos a mais? É fácil, aqui tem um monte de a, a, vereador que, é, que, que faz conta. Então, nós vamos ter um lucro absurdo dessa empresa, um absurdo. Mas vamos lá, quero aqui a minha emenda, passa aí. A minha emenda é para manter os 2,60, como está no, no, na lei de zoneamento. Então foi derrotada. E olha aqui o que escreveram para derrotar a minha emenda. Putz, estou sem óculos aqui. Para derrotar a minha emenda, eles colocaram o seguinte, é que a minha emenda inviabilizaria conjuntos de unidades habitacionais, de interesse social. Então, foi essa a justificativa da Comissão de Justiça para derrotar a minha emenda, que eu estou defendendo que a gente tenha o que está na lei de zoneamento, 2,60 metros. Pode passar? Ah, bom, eu, aqui mesmo. Aqui é, a comissão me, é, arquivou a minha emenda, colocando essa questão, e apresentou uma emenda... A Comissão de Justiça apresentou uma emenda dos 11 metros. Eu queria aqui dizer aos vereadores, nós estamos votando aqui, dando de novo para essa empresa, principalmente essa é a empresa que eu já me referi aqui, que faz conjuntos habitacionais... É, de moradias populares, nós estamos aqui deteriorando. Né? Nós deveríamos estar fazendo como Ribeirão Preto, melhorando as qualidades, dando, trabalhando a questão da ventilação, trabalhando a questão dos deficientes, os idosos. Tudo bem que todos os idosos têm que fazer ginástica, têm que andar, caminhar, agora imagina... Entendeu? O idoso lá no quinto andar, porque, né, infelizmente, é isso que nós estamos vendendo aqui hoje. Né? Meu voto é contrário a esse projeto. Tenho certeza que tudo que foi discutido nas comissões né, que passou pelo, pelos conselhos, não foi discutido de novo o que apareceu aqui. Como foi na lei de zoneamento lá atrás, no plano diretor. Né? Lembra? Lá atrás... Quando se discutiu com todo mundo, depois veio as emendas, ah, ah, né? Agora essa emenda veio na comissão e foi ontem. Eu quero dizer assim que estou indignada da gente estar é, tá votando essa redução para dar lucro para as empresas que estão ali, em vez de garantir qualidade de vida, em vez de estar tá fazendo moradia popular, né? Aliás deveria estar investindo mais a prefeitura. Infelizmente, nós estamos aqui vendo essa situação sendo votada por todos os vereadores, por alguns vereadores, mas a comissão deveria refletir mais quando faz e toma essas decisões. Eu já vi muito aqui nessa casa ter processo de regularização. E depois que votava regularização de 90 metros, pá, pá, pá, pá, pá, pá, depois eu... Chegava lá no final do processo todo, que ficava três meses, quando ia esticar mais seis meses, o pessoal falava, não, a MRV não resolveu, e vai, estica para cá, estica para lá. Então, de novo, está aqui.